Gente, é o seguinte, eu com o senhor João, vamos ali embaixo num bambuzal buscar uns bambus para trazer para cá, vou cortar aqui por dentro, olha a lagoa está bonita, hein? limpou, foi o vento que fez isso, não foi? Ah, entendi. Gente, olha essa lagoa ficou linda, linda mesmo. Olha que beleza. Boa para pescar, hein, seu, seu João. Boa para pescar. Eu tenho um cunhado que é casado com a irmã da Madalena. Ele foi em casa semana passada. Nós estava conversando e caiu o assunto da... Ele é professora agora, né? Caiu o assunto do... do do seu sítio, eu acho que ele deve ter visto o vídeo uhum. e ele é um menino muito hordeiro, não tem vício, uma pessoa boa de lidar que dá gosto. Uhum. Aí eu falei pra Madalena, eu falei, eu vou conversar com o seu João, com a dona Nelly, ver se ele deixa ele dar uma passeadinha lá, porque eles também são da cidade e, e foi criado no campo. E sente falta, ele falou que sente muita falta. Uhum. Aqui tá gente boa, aqui tá lindo, um tá Ah, não, você aí não importa. Isso aí na, na, na maneira nossa de ser, dele, a pessoa acostumada, a assim, do jeito da gente, também nós, né? Não tem é. malícia, fala as coisas sem querer, não tem besteira. Quer é contar piadinha, né? Piadinha, é piada, é faz mal pro espírito da gente, né? Quando faz mal pro espírito da gente, tá mal pra gente também, automaticamente. Olha aí, gente, que coisa mais abençoada, que lagoa linda. E aqui, não, não pescam aqui há quantos anos, seu João? aí. Mas tem peixe, Tem peixe aí. Olha que lugar, gente. Aqui também tinha saída d'água, seu João, antigamente, ó. Sim, ó. A água sai por lá, assim, ó. Quando enche, ela sai lá, gente. Ah, quando é, vem já sai por lá. Sai lá. Ah, então ali, ali tem mais um lugar que dá vazão. É, não está saindo agora porque não está cheio. Entendi. Mas quando encher, é eu vou botar aqui, ó, porque aí está mais, mais, mais folhudo, né? A ponta dela. ó. Oi? primeiro na Pisar prego, né? Ele quer, ele quer que corta só a cabeça? Só a ponta. Né? Só a ponta? Só assim de ar, aqui. Não quer que eu corte pro o senhor, senhor João? Só me fala aí, só segura para mim aqui que eu corto. Deus, mas... E pro lado de lá não tem? Não tem, né? Naquele, naquele pé lá não tem, né? Não é Pelo que ela falou, tá mais fácil é nos quatro bambus só, quatro só. Agora estamos levando os bambus que nós cortamos. Ali estava muito escuro, estava muito ruim para gravar. aí então eu não gravei a gente cortando, mas agora gravo levando. Depois dessa eu ia lá para fazer o parque, chorar. Qual? É porque eu não tenho a barraca, ela Vou ter que estar por Lá fechou também, sr. João? Não, mas não porque o não faz a batalhagem, porque o ou não vai lá. Isso já tá bom. Aqui já estamos levando, o bambu cortado, o pessoal está lá em cima já e o sr. João estamos aqui atrás. Vai fechar ali agora para a gente poder subir. companheirão Vou pegar o facão aí pra ninguém pegar e docer <risos> vai levar lá já vai pegar a barraca <risos> Vamos ver esse portão aqui é tá sentado ei lago bonito hein a moleque gostar de nadar mas logo é agora que não deveria parar né seu João Olha só aquele pé de alfavaca daquele dia e aqui estão as flores do pé de fumo, muito bonito por sinal o pé de fumo quando está florindo, viu? Vou levar isso aqui para lá para a gente poder preparar ali que eles querem fazer um arranjo e o arranjo que eles querem fazer... São esses bambus aqui que vai dar o, o acabamento Gente que coisa hein? Ó, Que benção de Deus Tá carregado hein? Mesmo nas pontas A gente encontra Isso aqui à noite. Seu João vai aproveitar. Ele arrasta para cá, depois ele queima. Aqui ainda pode queimar, tem lugar que não pode não. Caixa do que já era, né? Isso aí que a gente veio só pra. Pra dizer que veio né? Passar por baixo. E aqui são as madeiras que à noite eles queimam. Faz um fogueirão aqui no capricho. aí pessoal. Enquanto eles vão jantar, eles vêm se aquecer ao fogo, mas só que é o seguinte, tá muito quente, não dá para poder ficar perto do fogo dessa fogueira não, quando tiver acesa não, descer para lá para ajudar. Vou descer aqui agora que eu na hora que fui buscar com o pessoal lá aqueles bambus eu vi uma flor lá mas eu não tava com essa câmera aqui eu tava com a outra então eu vou lá agora que eu vou gravar eu achei linda aquela flor lá Olha que bonitinho gente eu não enjoia de ver essas coisinhas lindas né aí Hey. tamanho dessa fera, que sossego, hein? Que sossego! Deixa-me passar por aqui. Você vai comigo ali passear? Hein? Não hum, quer saber, não, né? As porquinhas aqui que bonitinha. Eu fico olhando como que a natureza tem essas coisinhas aí. Ficam em paz um com o outro. Esse aqui é pirracento. Olha lá, ele é pirracento. Só que ele não morde, só faz pirraçar os um pouquinhos só. Olha lá como é que ele gosta de pirraçar. Olha lá. Ó. É que eles são verdes. É meio complicado eu conseguir ver eles lá, mas eu vou tentar. Que bonitinho. Oh, perdi. Perdi, perdi. Saí de lá. Você vai comigo, Negão? Onde você vai? Hein? Você não sabe onde é que eu vou? Você não sabe onde é que eu vou, como é que você vai comigo? Hum? Você é parceiro também, é? Você é parceiro também? Gente, eu passei por aqui. Por incrível que pareça eu vi essa flor aqui, ó. Olha onde que ela tá. Até parece que ela tá se escondendo. eu, falei, eu vou lá e vou gravar aquela, aquela flor. Não sei que flor é essa. Não conheço. Mas aqui está. Olha ela está escondida aqui. Ó. Eu passando por aqui. Eu vi quando ela por conta do vento apareceu naquele cantinho lá, tá vendo que ela aparece? Até parece que ela tá escondida. Aí o vento bate, ela aparece lá. Olha. Lá. Até parece que ela vem para fora só para dizer: "Olha eu aqui, tô escondida". Aí eu falei, ah não, eu vou lá gravar Também foi só ela que eu vi No sentido assim Dessa qualidade Eu não sei Que pé de árvore essa flor é Agora é lógico que tem outras flores né? Como as é que eu vou mostrar ali ó. É outra qualidade de mato que eu não conheço Opa Essa aqui por exemplo eu não conheço, ó. não sei que pede de planta que é essa aqui. Da outra vez que eu gravei as, as flores, eu não desci para cá. Então eu não sei que qualidade de planta que é essa aqui. Ali também eu vi outra, que eu vou lá agora. Eu já gravei essa, essa flor uma vez, mas eu acho que eu não postei no canal não. Acho que eu só, é, só filmei ou fotografei, não me lembro. Que é essa daqui, ó. Tá ventando bastante, como vocês podem perceber. Essa florzinha aqui, ó. E a lagoa no fundo, que linda que é, né? O senhor João falou que... O pessoal vem aqui pescar não pega nada. Eu falei pra lá não, então eu vou ter que vir aqui para pescar. Para ver se realmente não pega nada porque... Não pega mesmo ou porque não tem peixe. Mas é impossível não ter peixe. Aquele dia que eu tava ali, eu olhei e eu consegui ver aquela... Que lá, que é linda demais da conta lá. Então, tem peixe sim. tem uma borboletinha na planta ali mas o vento não deixa eu gravar Olha a borboletinha lugar muito gostoso eu tô sozinho nesse lugar aqui mas tá sozinho não tô sozinho que eu tenho Deus primeiramente ao meu lado e aqui um companheiro que tá embrenhado meio desse mato aqui ele ali esse cachorro aqui já vi que ele gostou do meu jeito tá lá olha lá parceiro fala parceiro ei você também é parceirão é vai pra cá ó ei você gostou da minha companhia, foi? Gostou? Vem cá, vem. Aqui ó. Vem cá. Aqui ó. Você gostou da minha companhia? Gostou? Você tem um olho azul e o outro olho mel. Fala assim, eu sou charmoso, tem um olho azul e outro mel. Hum? que vai beber água, mas eu não tô falando meu Deus, como o senhor é bom no lugar certo na hora certa é a primeira vez na minha vida eu vejo um urubu bebendo água e ninguém vive sem água mesmo, né pena que eu tô longe, então tô tremendo um pouco vocês me perdoem aí, gente Opa, desculpa aí, desculpem -me. eu vou abaixar aqui pra tentar segurar melhor essa câmera já bebeu água companheiro? É só isso que você bebe de água? Meu Deus, como o senhor é. É maravilhoso criar um, um pássaro desse para limpar os pastos, para tirar toda a sujeira que muitas vezes tem. Ei, a distância me fez tremer um pouco. Hein? Isso aí, você aqui? E Deus, né? Lógico. Mas você entendeu o que eu falei, né? Ei, companheiro, você não tá muito afim de papiar comigo, não, né? Tá bom, então. O que, que tem aí dentro? O que, que você tá farejando aí? Hã? Deixa eu tirar esse galho seco daqui. Tá incomodando a passagem. Como que a natureza é prodigiosa. Isso aqui são sementes. Uma vez que o vento tira qualquer uma dessas aqui, que elas saem, onde elas caem ela nasce. Olha lá. Onde cai, nasce. A maneira do nosso Deus trabalhar é essa. Isso aqui também, gente. Tem gente que não sabe, mas esse carrapichinho aqui quando pega na roupa da gente, a gente acaba levando embora e vai é semeando para onde a gente está passando. Que lugar é gostoso. Ó. Fez lembrar um pedacinho da minha chácara. Quem viu o vídeo que eu postei lá no começo vai lembrar desses detalhes que eu falava. Na minha chácara tem bastante bambus. Deve passar animal à noite, que ali embaixo tem um lugar bem batidinho, bem lisinho. Bom, lógico, né? Ah, uma cabeça de boi. Mas tem outra lagoa Está muito suja. Mas já não é das terras aqui não. É do vizinho. Parece uma formiga, mas não é, viu gente? É uma aranha. Só parece formiga, mas não é. Ela tem um mimetismo muito grande, não sei como eu consegui vê-la nesse lugar. Agora, aquilo ali é outra qualidade de aranha. Oh, que judiação! Deixa eu voltar. Olha lá, quietinha lá dentro, mas é uma aranha e grande. Olha só o tamanho dessa aranha. Interessante. Desce, ué. Ah, a água vem de lá, ó. Vai, Lívia, desce. Desce, Lívia. Solta o corpo, deixa o corpo descer. Deixa o cobre descer. Aqui tem uma. Porque aqui devia limpar, né, Cícero? Mas ele limpa, né? Essas plantas aqui, sabe essas plantas que descem. Ele de... limpa. Como é que troca? É. Vai. Tem uma cor que tá no ali. Essa fuga é mais fuga que É. Tem bastante por aqui. aqui um o ovo. Ovo, aí... ovo é perdido. Tem que saber se esse ovo é um ovo estragado. Se é um ovo bom, que é, sei lá. Pega ele balança ele. Ah, mas ele tá muito velho. Não dá pegar, ele deve estar. Tá... Balança? Nem balança. Então deve estar tá bom. Hum? Deve estar tá bom. Tá bom, ele tá estragado. É, deve estar tá bom para jogar Vamos fora. Vamos quebrar. Quebra. Ah! <risos> isso é ovo? Isso é, é ovo de tartaruga. Espera aí, eu vou quebrar é ele. Nossa! Espera aí, Lívia, joga ele aí. Lívia, se ele estourar na sua mão, você não imagina o mau cheiro que isso é. Isso é ovo ou uma pedra? Se pegou no e você vai feder. Nossa! <risos> Lívia, que cuidado com esse espinho aqui, ó. Hum? Ó, esse espinho aqui, ó. Tá vendo, né, Lívia? Cuidado, porque deve ter espinho pelo chão. Muito pênis. Tá, de fim, tá? Ah, bem, tem um portão ali, ó. Alguém, alguém passa para cá. Esse aqui eu acho que não é do seu joão aqui mais não. Eu acho que aqui é não é seu show, não. é daquela é da família ali, ó. Bem, eu acho que aqui é é não é seu Vou voltar pra lá, Não, bem. bem.